Agora toco ele do Palmeiras, pro Veloso Pujou Pau Mancha Verde Finalmente Cascão Pau Mancha Verde Nunca lá da Posse Pro. pro, pro não Pro presidente da Mancha que eu fui Ele me tratou Paulo Serdão, Você me tratou super bem super, tá educado, bem super tá educado Você foi legal comigo Lá na Zé Paulino Paulo Serdan, eu gosto dele pra caramba. um dos fundadores, irmão. Pô, eu gosto do Paulo Serdã, ele é palmeirense, irmão. Ele é Moacir. E ele é Moacir que infelizmente veio a falecer. Eu conheci Moacir, meu irmão. Moacir é meu parceiro. Paulo Serdan, quando eu cheguei aí no Palmeiras, tô comido com o Paulo Serdan. Vocês que acham que tem aí, ó? Ai, palmeirense. Aí eu sei que tem. é. Neto, é o Neto, é o Neto. É contra o Palmeiras. E eu sou contra o Palmeiras? Meu irmão! Nós só fala desse time desganheiro que ganha tudo, velho. Tem que falar, não tem como. Ganham eu de só novo. torço contra! Eu só torço contra, eu não tem mais, eu não posso fazer mais nada! Toca o hino dele! Ti, você brasileiro, brasileiro! Vai, canta o hino, velho! Sustentando a sua fibra! Quando sou, não João Vila, ele toca todo dia, toca todo lugar. O pior é que tá tocando de da hora. Da hora. Os gols, Cascão. Ulisses Costa. Tem, o gol que, tem, que o povo tem. gosta. Vamos lá, tá aqui. Não dá, não dá, não dá. não dá. Camisa do Guarani, que vai ter o quarto encontro do Guarani, 66 Parabéns ao Carlos, ao Beninho, ao Beto, a todos eles. Ao Júlio Suman, um beijo no coração de vocês. O quarto encontro de pessoas que eu não vejo há 40 anos. Você já fez algum encontro desse com o Palmeiras, o pessoal não, que jogava com você? Não, o pessoal faz o 68, 67. O Guarani faz sempre. o Carlos de São Carlos, que foi o centroavante em Cristo. Marcinho Talaço, né? Todo mundo aí, americana, vamos arrebentar a boca do balão. É o seguinte, não tem como falar que não foi falta é, para o Tom Besse, o gol irregular é, do menino. Não quero nem falar disso. Não quero. Eu só vou falar do Palmeiras. Não quero colocar isso aí agora, não. Quero que ilustra com os gols. Alguém vai ganhar desse time, Veloso? É, tá difícil, né, Palmeiras Sim. com o Abel, e olha que ontem tinha várias modificações em função de necessidade, né, nada que o Abel... Ninguém esteja... foi poupado. Né? É, ninguém foi poupado, o Veiga tá machucado. Ah, eles ganharam o quê? O Cone tá machucado. Eles ganharam no o Paulista, Super... Não, não, Super Paulista, Paulista. Supercopa, Super ah, eles só ganharam isso, não poupou ninguém? Não, não, não. Ninguém. Nossa, e o Felipe Lázaro? Sim. Ah, não, acho que o Murilo foi poupado. Né? Mas só, um jogador, tá só, pô, Murilo pô. Um, só, o restante tava lá. Então, o Abel, mais uma vez, faz o time reagir, começou atrás. O Palmeiras encontrou força, né? O, ele vem recuperando também o Flaco Lopes, que é um jogador que Bom, vem é? fazendo gols. E ele tem falado muito do Navarro também. Diz que o Navarro tem treinado muito bem. A gente não vê, né? Nos ah, jogos, mas treinador tem... não fala que jogador não, não treina mal. mão né? é difícil ele citar um cara. Ah, né? Mas o Navarro é mais ou menos, né, Veloso? Não. Assim, eu... o Flaco Lopes, nos pra jogos, nós, não tava jogos, bem, mas ganhou o corpo. Nos jogos, eu concordo com você. Ele não Pô, tem três três jogado Pô, três jogos, três o Abel, gols. O Abel citou que ele vem treinando muito tá bem. Aí, o que que é isso? Tá o tá treinador preparando, faz um Navarro virar nota 7 e 8. O Flaco Lopes, três jogos, três gols. Até antes, não tava jogando nada. Dá. Nada. 10 milhões de dólares. E aí, Souza? Assim, Alguém vai ganhar desse time? O seu São Paulo vai ganhar dele? Não. Não. Ah, bem, não. É não. É difícil. A sorte do São Paulo é que existe o Corinthians. Não adianta rir, maravilha. Paulo, A sorte é do São bago. Paulino hoje é o corintiano, entendeu? Que tem um é. Corinthians no dia seguinte, pra gente poder se abraçar. E o Ronaldo gosta? É ah. Você fala isso? O Ronaldo gosta. O Ronaldo ele ele. <risos> Tomou duas remadas no pé da orelha. Tomou <risos> remada? Tomou duas remadas. O então, Palmeiras já virou rotina. O Palmeiras já virou rotina falar tá sobre o Palmeiras. Tá chato falando do Palmeiras. Ô, é... Tatola, desgranhei, o seu Palmeiras não perde pra ninguém. Alguém é... tem chance de ganhar? Da Libertadores, do Brasileiro, e principalmente do Palmeiras, aí na Copa do Brasil, maravilha? Olha, desde que o Flamengo arrume um treinador, porque parece que só existe Jorge Jesus. Mas vazou um áudio aí, né? É, o Neto, é. Mas olha, uma coisa tem, tem esquema, que ser, você vai ser tem que ser dito o seguinte. Se o Jorge Jesus tanto ama o Flamengo, se ele tem esse amor, por que que Flamengo, foi pro Benfica, ah, né? Não, mas não é só ah, desculpa, isso. Desculpa. Se O cara é, chega desculpa. lá, não, o cara desculpa. chega lá e fala, Jorge Jesus, nós queremos você de volta. Olá, olha, senhor. eu te amo, então eu já volto hoje. Não, não tem é nada. muita maravilha. Mas peraí, então é ele assim. fica fazendo... Não, ele fica fazendo a torcida... Ele fica fazendo a torcida do Flamengo lá. de trouxa. Impressionado de trouxa, tá de trouxa. Tá porque ele. Se sub... Mas se tem contrato, o cara fala: não quero ficar mais aqui, eu não vou. Então, eu vou, vou, não vou volta, voltar pro Flamengo. Tá bom, tá na Tá bom, não vota, não volta, não vota volta não volta, volta nada. Tá bom. É, qualquer coisa a gente não não não vai maravilhoso. Mas você tem certeza do que você tá falando? Tá bom, o Flamengo, fica aqui é o é seguinte.